Para compensar a criatura pela sua finitude de status e pelas suas limitações de conceito, o Pai Universal estabeleceu para a criatura evolucionária uma forma cétupla de entendimento da Deidade e de aproximação dela. Os Filhos Criadores do Paraíso, os Anciãs dos Dias, os Sete Espíritos Mestres, o Ser Supremo, Deus o Espírito, Deus o Filho e Deus o Pai. Essa personalização cétupla da Deidade, no tempo e no espaço, e dentro dos sete superuniversos capacita o homem mortal a alcançar a presença de Deus que é Espírito. Essa deidade cétupla que, para as criaturas finitas do tempo e espaço, algumas vezes personaliza-se em poder no Ser Supremo, é a deidade funcional das criaturas mortais evolucionárias de carreira ascensional ao paraíso. Tal carreira de descobertas experienciais na compreensão de Deus começa com o reconhecimento da divindade do filho criador do universo local e ascende passando pelos anciãos dos dias do superuniverso e por meio da pessoa de um dos sete espíritos mestres até atingir a descoberta e o reconhecimento da divina personalidade do pai universal do paraíso. O grande universo é o domínio Tríplice da deidade da Trindade da Supremacia, de Deus o Sétuplo e do Ser Supremo. Deus o Supremo é potencial na Trindade do Paraíso, de quem deriva a sua personalidade e os seus atributos espirituais, mas está agora factualizando-se nos Filhos Criadores, nos Anciãs dos Dias e nos Espíritos Mestres, de quem deriva o seu poder de todo-poderoso para os superuniversos do tempo e do espaço. Essa manifestação de poder, do Deus imediato das criaturas evolucionárias, evolui factualmente no tempo e no espaço concomitantemente com elas. O Supremo Todo-Poderoso, que evolui no nível de valor das atividades não pessoais e a pessoa espiritual de Deus, o Supremo, são uma única realidade, o Ser Supremo. Os filhos criadores, na associação de deidade que é Deus, o Cétoplo proporcionam o mecanismo pelo qual o mortal se torna imortal imortal e pelo qual o finito encontra o amplexo da infinitude. O Ser Supremo provê a técnica para a mobilização da personalidade em poder, a síntese divina de todas essas transações múltiplas, capacitando assim o finito para alcançar o absonito e por meio de outras possíveis factualizações futuras, tentar alcançar o último. Os filhos criadores e as suas consortes, as ministras divinas, são participantes dessa mobilização suprema, mas os anciões dos dias e os sete espíritos mestres estão provavelmente fixados de forma eterna como administradores permanentes no grande universo. A função de Deus, o Cétoplo, data da organização dos sete superiores superuniversos e provavelmente ampliar-se-á junto com a evolução futura das criações do espaço exterior. A organização desses universos futuros de primeiro, segundo, terceiro e quarto níveis espaciais de evolução progressiva irá, sem dúvida, testemunhar a inauguração da forma transcendente e absonita de abordagem e aproximação da Deidade.